João de Vasconcelos, o João Mineiro, de 74 anos, sempre viveu no Estado e é uma pessoa simples, mas cheio de sabedoria. Semi-analfabeto, como ele mesmo diz, João Mineiro é uma pessoa que não estudou, mas tem sabedoria. Trabalhou como fabricante de cachaça, mas nunca bebeu e tem na tradição e na união familiar a chave para a felicidade. João Mineiro participou e foi premiado três vezes no programa do Banco Real para Talentos da Maturidade, na categoria Literatura e Contador de Histórias. E aqui, ao pé do fogão de lenha, onde ele se criou, ouvindo e aprendendo com seus pais, ele conta parte de sua rica história, falando de fé, de seus poemas e dando verdadeiras lições de vida. Estamos aqui com o João de Vasconcelos, o João Mineiro, ele que mora no Triângulo Mineiro. João Mineiro, me conta um pouco da sua vida. Eu tenho muito a contar, porque eu tenho uma, uma, uma experiência muito grande de vida. Porque eu estou com 74 anos, perdi a minha mãe faz três anos com 101. Então tem a história que ela me contava desde ela pequena criança. E a experiência que eu tenho, que... O mundo é a coisa mais importante para o sobrevivente. Mas tem que saber sobreviver. Porque quem planta o mal, colhe o mal. É verdade, isso é indiscutível. Então, eu, eu, eu, eu, se eu tenho minhas falhas, faço meus erros, mas é um erro de desculpa, graças a Deus. Eu não tenho inimigo, eu tenho amigos na minha terra. Nessa região que eu estou falando aqui, Todos os povos são meus amigos, são meus conhecidos. E o João Mineiro é uma pessoa sensível, fantástica, que tem um carisma incrível e que nos mostra de uma forma muito simples que ele é uma pessoa fantástica, que ele tem um jeito diferente de lidar com a cultura, que ele tem um jeito diferente de lidar com as coisas da sensibilidade. Então é importante que a gente dê aí uma atenção especial a essa figura que é o João Mineiro, que apesar, além de ser uma pessoa muito íntegra, séria, honesta, trabalhador, é também um artista esplêndido, um artista com predicados sensacionais. Então eu passo uma experiência que eu vou dar de vida. Já tive até 70 anos, nunca fiquei doente. Criei meus oito filhos. Graças a Deus está tudo aí. Ninguém é santo, mas nunca me decepcionou, graças a Deus. Eu tenho minha família, seis irmãos, a mais velha com 83 anos, a mais nova, com 70. Nós estamos tá tudo vivos e tudo na maior intimidade, a maior amizade que nós temos. É um exemplo que eu passo. Fala uma coisa, você nasceu em Minas Gerais você é mineiro? Eu sou, eu sou itapagipense. Mas, é, mas daquele tempo era município frutal, eu nasci em frutalense, mas eu, eu, depois de né? O senhor chegou a viver em outras cidades sem ser Minas Gerais, outros estados? Não, não, só Minas Gerais. Só Itapagipe, eu um uns tempos Itapajipi e tal, mas Itapajipe é o frutal. Agora me fala uma coisa: o senhor esteve recentemente no programa da Ana Maria, né? Ana Maria Braga na Rede É. O que, que você foi fazer lá? Foi. Eu vou, eu, vou, eu vou começar, né, do princípio. Até os 70 eu não, eu não fiquei doente. Fiquei doente. Fui para Campinas e descobriu que era grave. Fiquei sete horas na mesa de cirurgia, seis dias no estado de coma, na UTI, e, e depois que eu não pude trabalhar, que é a pior coisa que tem é ficar à toa, que é quem cama do trabalho, é, não, não está certo. O ruim é que catou igual eu que não posso trabalhar mais. Eu tenho saudade daquele tempo que eu puxava a enxada, que eu ia para o curral, aqui perto dos vizinhos, aqui pode, que eu amarrava 60, 70 vacas no barro. E tosadinho. Depois fiz uma brincadeira. Um, um, um, um comércio de frital. O Samir, eu vou falar o nome do Samir, o dono do jornal foi de Frutal, me descobriu, me levou para a rádio, a rede de integração de Uberaba me descobriu, fez toda a gravação, contei minha vida para ele. Ana Braga me, me mandou a rede de integração vim me gravar o Rumo das Malas, me levou para São Paulo, mas exigindo o poema dela, queria o poema. Cheguei lá, fui o hotel de cinco estrelas, só quem vai lá para saber o que a gente recebe de homenagem lá, Fui para o estúdio, cheguei lá, eu fui uma coisa impressionante. E quando eu li o um, um, um, um, um poema dela, o último verso foi assim. Aqui tem receita para tudo, tanto para, para ser cozido, assado frito. Eu quero uma receita para o jovem ficar bonito. Ela me abraçou, ela me beijou, ela deixou larga na minha camisa está guardada lá, porque eu quero ser enterrada com ela. Viu? Quando terminou o programa, a secretária me retirou para trás, falou: O senhor vai falar com o senhor particular. Eu voltei, disse que só eu e ela, a secretária, minha filha, ela me deu um elogio demais. Quando eu te provei com a carta que eu te mostrei de Cearense, telefonemos dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, que eu recebi homenagem. E. É e de, de, agora, depois disso, é, é, é, é transformei numa uma pessoa mais conhecida na minha cidade, que é uma coisa que eu, que eu me emociona demais, todo caso é que, minha Como coisa. é que surgiu a ideia de se fazer poemas? não Toda a vida eu tive essa, essa, essa ideia. Qual é a escolaridade que o senhor tem? Quanto tempo o senhor ficou na escola? Três meses, andando duas léguas, a pé, debaixo de um rancho coberto com folha de bacuri. Na verdade, a sua escola foi a vida. Foi a vida. E até hoje eu estudo. Eu estudo até hoje. E como é que o senhor faz esses poemas lindos que nós inclusive vamos ver um daqui a pouco? É uma, coisa que é uma coisa emocional. Eu não sei como é que eu sei, porque o meu português é fraco. Porque, Por exemplo, uma pessoa me pede um poema, um do comércio. Vou falar, o comércio, já tanto que me pediu está tudo para baixo. O homem faz meu poema ou uma, outra coisa, um quer que da amizade, outro quer é que do amor, outro pai da coisa. Eu fico assim, às vezes eu tô lá, eu falo, ah, depois eu faço, nem tô lembrando aquilo. Às vezes eu tô, tô deitado, quando lá, quando, quando tem aqui na minha casa, eu vou lá, levando dez minutos, faço aqui tudo, eu faço, faço tudo trovado, eles falam que é tudo, tudo rimado, né, e tudo com lógico. Né? Tudo agora bom. minhas brincadeiras eu faço minhas brincadeiras que eu tenho minhas brincadeiras né que eu falo da minha namorada do idoso né eu tenho minhas brincadeiras né o a sorte o amor né a mãe o filho o ser mineiro privilégio do mineiro é, é tantas coisas que eu tenho lá né e graças a Deus eu tenho que agradecer demais é, é, é, é todo o é, é, é um povo de frutal. Eu sou de todo lugar que eu vou, sou homenageado em todas, todas as rádios, eu não vou falar o nome de todos, mas eu, eu já vou deixar isso que eu falar aqui. É todos que fazem parte da imprensa que estou em todos os jornais, do comércio, todo o comércio que eu chego, tanto para ser loja, banco, é, as autoridades, a homenagem que eu recebo das autoridades tudo da, da cidade. Fala uma coisa. Me fala uma frase que o senhor gostaria de dizer pro Brasil inteiro ouvir. Agora, uma frase assim no pique. É. Ama Deus sobre todas as coisas e eu posso como si mesmo. Me diz aí o que, que o senhor acharia de interessante hoje para que o ser humano pudesse viver na sua amplitude. Com simplicidade, com trabalho, com simplicidade. Uma dádiva. Que eu quero? É. Ah, não, não, não, não posso te falar no momento. O senhor está com 74 anos. Com 74 anos de idade. O que, que o senhor gostaria de ver hoje dentro da humanidade? Dentro da humanidade? O que, que eu gostaria de ver? União. Amor. O senhor acha que está faltando isso? Né? É, eu, eu, eu, é claro que é só que está faltando. É, amizade. Eu acompanhei pela Rede Vida, pela Rede Futura, os médicos no setor do idoso. Cada dia tem os médicos no setor do idoso. O principal do idoso, a amizade. Que é família, mas não tem amizade. Então não tem nada. Agora, a amizade. E para mim. É o que eu mais tenho, que eu não tenho inimigo na minha vida. Nunca briguei com ninguém, não pretendo brigar. Eu não tenho inimigo, pode me para para Tampagip, pode que isso, esses vizinhos da que eu estou falando agora, todos são meus amigos, me conheçam há muitos anos, comuniquei com eles muitos anos, e frutal, viu? Então é uma coisa que eu faço. Gente, vamos respeitar para ser respeitado. João Mineiro começou criando poemas para empresas, onde os proprietários, todos com tradição e ligação com o meio rural, queriam uma referência na parede de seus estabelecimentos. Mas ele também produz peças, como esse poema, onde fala do orgulho de ser mineiro. Ser mineiro, ser mineiro é levantar cedo, para ver o nascer do sol e o brilho da lua, ouvir o cantar dos pássaros. E o mugir do gado. É sentir despertar do tempo. É o amanhecer do, da vida. Ser mineiro é não dizer o que sabe e nem dizer o que vai fazer. Fingir que não sabe aquilo que sabe. Falar é pouco e escutar muito. É passar por bobo e ser inteligente. Só acreditar no que está vendo. Um bom mineiro não dá sabor e bravo com embira, Não dá rasteira no vento, não anda no molhado para não escorregar. Acredita na fumaça só quando vê o fogo, só arrisca quando tem certeza. Não troca um passo na mão por dois voando. Ser mineiro, é, é, quando estiver desconfiado, é só dizer uai! É ser diferente, ter marca registrada, é ter história para contar. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modestia, coragem, elegância e fidelguia. Ser mineiro é ser religioso, conservador, amar a Deus todas as coisas e o próximo a si mesmo. Ser mineiro é cultivar as letras e as artes. É ser poeta, poeta e literário. É gostar de, de política e amar a literatura. É viver nas montanhas e, e viver no interior. Ser mulher é ser honesto. É ser gente. Uai, sou! Qual é a religião cara. sua? Católico. Acredito Mas você Deus? sabe qual é a religião? Ah. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento? É o maior mandamento. É o que eu recebi dos meus avós, que eu conheci todos, me ensinou isso, meu, me, meu pai me passou essa, meu filho, seja honesto e como o pão com suor do teu rosto, eu. minha mãe até os 101 anos que eu perdi ela me passou isso também, e eu me sinto bem, graças a Deus, tenho minha família, tenho meus oito filhos, ninguém é santo, mas nunca me decepcionou, graças a Deus.